Existe um texto na internet, existe um texto, de que está escrito há muitos anos. Uh, e ele é basicamente uma sequência de caracteres completamente aleatório escrito por uma inteligência artificial. E ele escreveu só um monte de pra caralho, espaço pra caralho. E ele escreveu tanto texto que se você entrar no site e procurar, eu... O CELBIT está em 13 de novembro de 2020 falando sobre esse site e mostrando na tela da stream. Se você pesquisar, isso já estava escrito nesse site antes mesmo de eu escrever. Aqui. Faltou só um A. E aí você pode ver a página inteira, como é que eu vejo a página? Como é que eu vou para a página inteira? Exec Matches Allocation? Aqui? Cadê? Ah tá, que tá no Dark Mode porra, tá ó Não, WTF Cadê o resto do texto? Por que não tá aparecendo mais? Ah, porque isso aqui é tudo espaço? Tô confuso.